Então, temos aqui um referencial cartesiano, onde está representada a mesma função. Então, as condições são a mesma e as mesmas e agora querem que determinemos o perímetro do triângulo de A pouco, do OBQ, que é este meu triângulo. Vamos lá calcular, então, o perímetro deste triângulo. Em primeiro lugar, sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados. Logo, isto é que saber a distância do OB, do PQ e de Q A do OB é 4 uh, unidades, porque inicialmente já nos diziam que era. De B a é igual a 2 unidades, porque na linha anterior já tínhamos calculado. Então, o que é que nós ficamos? Ficamos com um triângulo que é retângulo. Sabemos dois dos catetos. Queremos, então, determinar o OK que é a minha hipotenusa. Então, vamos utilizar aqui o nosso teorema do Pitágoras habitual. Então, eu, como é que ficará a hipotenusa? É OK igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Resolvendo esta equação, vem que o OK é igual a raiz de 20. Fazendo a aproximação de raiz de 20 a duas casas, eles pedem no mínimo duas casas decimais, ficará aproximadamente 4,47. Já temos as três distâncias, já podemos calcular o nosso perímetro. Então, o perímetro ficava a soma de 4, mais 2, mais 4,47, é que é igual a 10,5. Porque, atenção, eles pedem o resultado arredondado às décimas. Então, temos que colocar o resultado arredondado às décimas.